Porque as mulheres gavião gostam de pescar, gostam de é, ir para a natureza, né, buscar frutas, né, aos filhos, é, para a família, porque a mulher gavião, ela não é de ficar só em casa, é, como dizem né, os, os homens, na maioria das vezes machistas, né, dizem que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos enquanto eles saem, mas não. A mulher gavião ela é muito guerreira, então ela busca é, alimentos, é, enquanto o marido vai, ela também vai buscar, então na nossa etnia as mulheres gostam mais de pescar, quase todo fim de semana eles pescam, então acho que a comida típica nossa mesmo é pesca e a da caça mesmo. Então, ex ex existem é, nascentes que estão secando, né? que estão ao lado, ficam ao lado da nossa aldeia, então tem água mais longe, às vezes fora da nossa terra, né? Então as mulheres buscam é, sair fora da nossa TI para poder buscar né, esses alimentos para nós. Então, e muitas vezes os, os fazendeiros não gostam, né? Eles, eles ameaçam as mulheres, né? Mas as mulheres... Gavião, elas não se rebaixam porque a gente tem que buscar é, os alimentos fora da TI por causa dessa invasão dos madeireiros que estão invadindo nossa terra e destruindo tudo. E isso afeta muito.